Olá, bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. Veja nesse programa. Os prazos para o pagamento do 13º salário. Ele pode ser pago até 20 do 12. Ouvidores de toda a Justiça do Trabalho se reúnem em Cuiabá. Nós fazemos essas reuniões quatro vezes ao ano. E trazemos práticas, trazemos palestrantes né, das mais diversas áreas. Você vai conferir também os principais fatos da Justiça do Trabalho, os destaques do nosso perfil no Facebook e ainda a entrevista da semana. Tudo isso agora no Trabalho em Revista.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 a partir das demandas próprias e muito, muito específicas das ouvidorias hoje instaladas nos tribunais regionais. O 13º salário é um direito que todo trabalhador fica atento nessa época do ano. E por lei, o benefício pode ser pago em duas parcelas. A primeira até o final de novembro e a segunda agora no dia 20 de dezembro. A empresa que não cumpre esses prazos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 É, às vezes para arrumar o carro que tá com um defeito para poder dar uma viajada aí pro perto mesmo. Pagar as contas, pra viajar no final do ano, né? Que é uma data, né? De festas, né? A ah, final do ano é minha esposa, né? Ela que já cria expectativa por 13o. Mas o dinheirinho virar um dinheirão. <risos> no caso de Jordana, ela pretende nem planejar, com medo de gastar antes mesmo de receber. Só quando ele cai que eu lembro e aí vejo o que eu vou fazer com ele.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 O nosso uh, internauta Jalder nos questiona a respeito dos honorários de sucumbência, é um tema muito polêmico, e a respeito principalmente da sua compensação com as verbas recebidas pelo trabalhador. Então percebam, hoje como é. Hoje só há se falar em sucumbência nas ações patrocinadas pelo sindicato da categoria. Então quando o empregado vem à justiça do trabalho é, é, amparado pelo advogado de seu sindicato, caso a empresa seja condenada, a empresa será também condenada a um plus aos honorários é, assistenciais para remunerar o advogado do sindicato. Mas nos processos comuns com advogados particulares, de regra hoje na Justiça do Trabalho, não há incidência de honorários. E isto mudou radicalmente, porque a partir da, de novembro de 2017 agora, em todas as ações trabalhistas, sejam patrocinadas por sindicato ou advogados particulares, ou seja, em todas elas, haverá incidência de honorário. Então, o que acontece? O que é que diz a legislação? Os honorários, primeiro, que não se compensam. Cada advogado da parte adversa vai ficar ter o direito de cobrar da outra parte. Exemplifico, um empregado entra pedindo duas coisas, dano moral e horas extras. Recebe como direito de horas extras, o um valor de 10 mil reais. E o pedido de dano moral, o juiz diz que não é devido e rejeita o seu pedido. Ao rejeitar o pedido de dano moral, ele ficará devendo os honorários de sucumbência pela atuação do advogado da empresa. E como é que o advogado da empresa cobra? É a dúvida do nosso internauta. Entrando com uma ação autônoma para pesquisar a respeito disso, a justiça gratuita interdita esta cobrança? Eu respondo não, e a lei é muito clara nesse sentido, tanto a nova CLT quanto o Código de Processo Civil de 2015, dizendo que não nesses dois casos. Primeiro, a justiça gratuita não inibe a cobrança dos honorários advocatícios. E segundo, não preciso de uma ação autônoma, uma ação à parte para essa cobrança. Eu posso diretamente fazer a compensação com o valor que o empregado recebeu. Então, se ele recebeu R$ 5 de horas extras e ficou devendo R$ 5 mil para o advogado da empresa, o advogado da empresa será pago com R$ 5 mil que ele recebeu. Pode acontecer em casos extremos sim, de sair zerado, ou seja, sem receber nada com o processo trabalhista, porque a sua parte que saiu vencedor na demanda, será remanejado o advogado da empresa. O primeiro argumento que é em relação a isso é que a verba recebida pelo trabalhador, a título de horas extras, salário, tem natureza alimentar. No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal disse que também os honorários do advogado, dos outros profissionais liberais, também têm natureza alimentar. Então não há que se falar de uma proteção, neste caso, a verba alimentar do trabalhador, porque é uma outra verba alimentar do outro lado, no mesmo pé de igualdade. E a legislação fez a opção dizendo pela possibilidade de compensação. Então pode acontecer de um empregado, em algum exemplo extremo, ganhar parte da demanda e sair sem nada porque teve que descontar e pagar o advogado da empresa, Poderá isto ocorrer. E poderá isto ocorrer, inclusive, dele sair devendo. Ele recebeu 5 mil e ficou devendo 7 mil de pode pode voar da empresa, paga os 5 e ele sai devendo 2 mil de um processo trabalhista. E isto é possível. E a gente continua ligado com o Facebook. Acompanhe com a Julie o que foi destaque nessa semana em nossa página na rede social. Julie...